E eu quero agradecer muito a sua audiência hoje no nosso time de Record. Amanhã eu te convido a estar conosco. Fique agora com o terceiro capítulo de topíssima nova novela da Record. E logo após, você não pode perder Jezabel. Tenham todos uma excelente noite de quinta-feira. Até amanhã. Tchau.